Kajukudo finalmente vai ter segunda temporada e vai estrear esse ano, tá? Mas eu de vou falar sobre isso, se inscreva no canal, curta, comente pra você não perder nenhuma novidade de notícia de anime e mangá. Me segue pra, nas minhas outras redes sociais para não perder nenhuma novidade também. E use esse código pra você ganhar dinheiro quando você estiver em casa, em casa mesmo, e compartilhe esse código com seus amigos e vamos lá. Esse Cachicudou vai estrear esse ano em outubro. E esse anime é sobre um restaurante normal semana, que fica aberto na semana, mas aos sábados abre um portal para outro mundo e várias criaturas saem daquele seu país, daquele mundo, para conhecer e saborear a comida humana. Conhecer mais sobre a, os sabores da comida humana, tá? Se você gostou desse vídeo, me segue para ver mais.